Oi gente, eu sou a nossa avó e eu vim aqui hoje apresentar pra vocês o AS Refresh É o quarto produto lançado pela AS Cosmetics ele tem em sua composição calêndula e camomila, o que proporciona aquela função que vai acalmar a pele. Então vai tirar a vermelhidão, aquele efeito que é proporcionado pelo atrito da agulha ou da lâmina na pele. E ainda aquele efeito lupa que a gente adora. O S Refresh, ele de verdade cumpre o que promete. Além de ter um cheirinho delicioso. Gente, vocês têm que experimentar esse produto. É fantástico.